Estamos ao vivo, estamos ao vivo começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 20 de setembro de 2022, estamos no nosso programa 259, foram programas para boa aqui nossos queridos programas aqui de giro de notícias aqui dentro da Rádio Geek. Não esqueçam deixem a sua curtida, compartilhem a live com mais pessoas também, ajudem no crowdfunding é, do Drops de Jogos, eu vou deixar é, aqui na tela para vocês contribuírem, se vocês puderem, mandem também perguntas, é, colocações, daqui a pouco a gente também vai falar algumas notícias aqui para a gente abordar todos os principais assuntos. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, sem mais delongas, eu vou introduzir... O nosso convidado aqui de hoje, que já queria vir há algum tempo, e a gente quer falar do jogo dele, que é o Ronios Tale, um jogo focado para a galera que é fã do Nintendinho da Kunji Studio do Recife. Seja bem-vindo, Rafael Vale. Tudo bem, meu querido? Como é que você está? Seja bem-vindo ao Beleza, Beleza. <risos> tô bem, tô bem. Obrigado pela Deixa... oportunidade de, de falar sobre o jogo, né? Imagina, obrigado você pela, pelo seu tempo aqui que você vai poder conversar com a gente. Antes mesmo de fazer a primeira pergunta, Rafael, eu vou rodar o trailer do Ronils para a gente falar um pouquinho a respeito do jogo e entender do que, que ele se trata, que é bastante bacana também para divulgar o jogo de vocês, que é muito importante. Deixa eu deixar aqui na tela cheia, botar o som e vamos lá. O jogo de vocês é novo, mas de uma certa forma ele é um resgate, né? Ele tem toda aquela sonoridade, todos aqueles aspectos que a gente via no Nintendinho, no Game Boy, principalmente os mais antigos. Como é que foi esse processo, Rafael? E uma, um detalhe aqui da sua biografia que me passaram também é que você trabalha há 20 anos, é, você é ilustrador há 20 anos e trabalha há 15 anos como... Como game, como, desenvolvedor de, como game designer. É, como é que você chegou nesse projeto e como é que você desenvolveu ele? Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Valeu. É, eu comecei a trabalhar em 2000 na Água Marinha, que é uma mídia... A Água Marinha é mídia educacional, é o nome da empresa. Ela fazia material multimídia para o colégio atual, que era uma escola bem grande aqui de Recife, né, da época. E eu entrei nessa empresa justamente para trabalhar com ilustração e animação. É, com o, o material deles vinha um CD, que na época uhum. era a coisa mais legal do mundo, tem um CD que vinha com livro, sabe? E vinha uhum. esse CD que o aluno podia colocar no computador e tinha as aulas, que a aula multimídia, que era como se chamava, né? Aham. Uhum. E aí, e aí tinha uns, tinha os os exercícios, né? Que o aluno podia interagir é, pelo próprio computador com mouse e tal, e teclado. E tinha as animações que exemplificavam as aulas, né? E aí no caso nós éramos os animadores, nós éramos responsáveis por essas animações. É... Sobre um comentário que você fez logo no início. Uhum. É... Você falou, ah, é legal porque ele é um resgate, né? ele tem esse som, que é um som bem característico do Nes e tal, vá, vá, vá. É porque, na verdade, uhum. ele é pra Nes, né? ele é um jogo, ele é feito uhum. pra o Nes, ele é um jogo em, em 8 bits real, no caso. Ele foi uhum. programado pelo Valdir Salgueiro. O que tá, tá aí atrás, inclusive, do seu lado direito. Atrás. Sim, sim, sim. É, inclusive, a gente testou nele o jogo. É, o Valdir Salgueiro, ele é o programador do projeto e ele, ele usou a Assembler, que é a linguagem na, da época, né? do NES, uhum. que era usada. E, e C. Eu não, eu não entendo muito bem de programação, então não consigo explicar como é que foi essa, uhum. essa mágica que ele fez. Mas é, foi isso. E o Diogo Basante, que na minha opinião dos maiores compositores de música para jogo que existem, comparado a músico para Konami, Konami, Capcom, enfim, o cara ele, ele se garantiu muito, ele aprendeu a mexer num programinha que ele é próprio para produzir jogo, para produzir música para NES, 8-bits, para Nintendo, uhum. e ele aprendeu a mexer no programa e conseguiu compor a trilha sonora toda do, do game, né? Uhum. Então, realmente A música que vocês escutam no trailer É a música do jogo E ele tá, ele tá sendo lida né, Em tempo real pelo próprio Nintendo 8 uhum. É um negócio É muito legal, pra quem, pra quem curte A nostalgia vai lá em cima é... Por que Enfim, fazer pro Nintendinho? Por que fazer pro Nintendinho? Tá. Uhum. Aí eu vou ter que contar a história Desde o início aqui Vai lá, até okay. gostei. Tudo bem <risos> Uhum. Já fazia muito tempo Enfim, eu comecei a trabalhar na Água Marinha, Como eu falei, né uhum. Na Água Marinha, trabalhando como animador e ilustrador Mas eu já eu já é, bullia né? Gostava de mexer num programinha chamado Click and Play Na época uhum. da escola O Click and Play, ele é o O ancestral Do da Games Factor Que por sua vez é o ancestral do Multimedia Fusion Que é o programinha mais novo que tem hoje em dia Ele é um uhum. maker é, são esses programas que o pessoal chama que faz facilitam... Tipo o RPG Maker. Exato, exato. Pronto, é um Maker com o um RPG uhum. Maker. Só que o RPG Maker, ele é específico para RPG, né? Uhum. E o Multimedia Fusion, ele, ele dava para fazer de tudo nele. O Click and Play, no caso, dava para fazer de tudo nele, mas ele era super ultra, hiper limitado. Uhum. E foi com o Click and Play que eu comecei a desenvolver mais essa coisa de criar jogo né, para computador. E quando eu estava na Água Marinha... Eu fiquei lá até 2004, uhum. entrei de 99 para 2000 e fiquei até 2004 na Água Marinha. É, foi quando eu decidi que queria trabalhar com animação e ilustração e com jogos. Quando eu descobri que era possível trabalhar com jogos em Recife, é que já tem algumas empresas já há algum algum tempinho já funcionando e, e dando certo, como a, a Jinx, era uma delas, uhum. a Mintime, tudo no porto digital lá do, do Recife uhum. Antigo. É, Explica para a galera o que é o Porto Digital. Que é bem legal. O Porto Digital, ele é o nosso polo de tecnologia aqui do Recife. É, uhum. é, o, é o a referência, a área, a área de referência tecnológica do Recife é o Porto Digital, por assim dizer. É, normalmente, o que acontece quando uma empresa de tecnologia quer vir para o Recife, ela, ela busca se inserir naquele meio, né, dali, da, do, da área do Recife antigo e tal. Não é uma regra, não é 100% dos casos que isso acontece, como a Cocu, por exemplo. A Cocu é, a, é uma empresa gigantesca, né? Que, que faz outsource para games e ela não está no porto digital. Mas ela o tem... O Carl tá falando aqui, ó, desenterrou a Jinx Playware, hein? É. é. Esse do tempo. <risos> a Jinx Playware. Eu vou chegar nela ainda, de novo. Uhum. Aí, a, pronto, a Cocu não está no porto digital, mas ela tem ligação com o porto digital, eu acredito, eu acredito eu. A Manifesto estava no Porto Digital, acho que não está mais, não sei. A... A Pulga também, que cresceu bastante, é uma empresa gigante agora também, de, de outsourcing e desenvolvimento de games. E ela tem muita ligação com o Porto Digital. E o Porto Digital é isso, ele é, um, é o polo daqui do Recife de, de games. De games não, de tecnologia. De tecnologia no hum. geral, O tudo, inovação, é. etc. É... E da, da, da, da Água Marinha, eu fui na Água Marinha que eu decidi, eu quero trabalhar com games, animação e ilustração. quero trabalhar com isso tudo que eu gosto. E aí eu vi que era possível trabalhar com games e eu comecei a correr atrás. Comecei a mandar currículo, mandei pra Jinx, mandei pra, pra Jinx e pra Preloud. A Prelaud é uma empresa que infelizmente não existe mais, uhum. mas ela tava bem no início, quando, quando eu entrei nela, e ela tava no ITEP, que é que é um, um, uma área ali também de tecnologia, de fomento à tecnologia, onde as empresas podiam é, ser incubadas, e ela ficava, uhum. ela ficava, não, fica, o ITEP fica, é, ao lado da Universidade Federal de Pernambuco, da UFPR. Uhum. E eu fui até lá, mandei o currículo e tal, Eu, amigo meu, o Júnior Siqueira, inclusive, que também é ilustrador, uhum. é, inclusive esse Júnior, ele é um dos líderes de arte lá da COCU, hoje em dia, e a gente foi na, na Prelaudi e foi quando a gente começou a trabalhar com games, eu, tanto eu quanto o Júnior. É, e a gente mostrou o currículo, fez a entrevista, falou com o Claudio Lins, que eu, era um dos donos na época. E foi muito uhum. legal, a gente bateu uma química legal com o pessoal, sabe? A gente se tornou amigo depois, inclusive. E a gente entrou para a Prelaudi, foi quando eu comecei a trabalhar com games. É, uhum. A gente fazia basicamente concept. Tá. É, e textura para modelagem para modelo 3D. <coughs> Na época a Prelaud ela trabalhava com o mercado europeu, então ela fazia jogo de cavalo basicamente assim. Um negócio uhum. bem esquisito, é um nicho bem específico. Bem estranho, mas... É jogo de, de, de sei lá, cuidar de cavalo, de, coisa de, de hospital veterinário, mas era coisa que dava certo, né? Que funcionava para o público que eles miravam, né? Então uhum. tudo bem. E foi muito massa a experiência da gente na Prelaud, a minha experiência na Prelaud foi muito boa eu Aprendi muito com o Cláudio, com o Bruce Souza também, que hoje ele é um dos monstros aí do 3D uhum. E da Prelaud eu fui pro César, que é no Porto Digital O César é o Centro de Estudos Avançados do Recife, se eu não me engano É o nome dizer César É a sigla, né? É a sigla, César e uhum. o César, o que é que o César faz? Ele faz de tudo um pouco, né? Ele trabalha com inovação, basicamente. Então, ele tinha dentro dele... O setor de inovação da Samsung era dentro do César. É, dentro uhum. do César tinha uma área só para LG, para Samsung, para Nokia, sabe? E lá dentro a gente conseguia desenvolver e produzir games para os celulares da época, que eram uhum. celulares muito antigos, né? A resolução da tela do celular era de 78 pixels de altura. Era um negócio bem, bem... Era aquela Entendi. época do n né? Quase. Exatamente. Exatamente. Pronto. A Main Time, na época, fazia jogo para o N-Cage, se não me engano. Uhum. E eu era doidinho para fazer jogo para esse, esse n uhum. é... E aí tinha esse celular da LG e a gente começou a desenvolver jogos para LG e eu, eu, eu comecei a gostar ainda mais de pixel art quando eu entrei nesses projetos, sabe? Uhum. De, de... É, de trabalhar com, com, com algo muito limitado. Eu comecei uhum. a pegar gosto por trabalhar com coisas assim que tenham que tivessem que, que tem muita limitação uhum. limitação de cor limitação de áudio limitação de gráfico sabe Tentar porque ao fazer contrário mais do que menos. porque ao contrário do que falam né a limitação de uma certa forma ela pode ser um, um, um gancho para criatividade né isso é totalmente total verdade velho total verdade eu acho que é um exercício ótimo inclusive coincidentemente eu estava vendo agora um Agora não, mas hoje eu vi uma postagem no Twitter de alguém, uhum. né? E tipo, aí tem Sabe aquelas postagens que o pessoal coloca, tipo, ó, meu, meu, meu pixel art de. Mil, sei lá, de 2018, né? Uhum. Meu pixel art de 2018, meu pixel art de hoje. Aí mostra como se fosse a evolução, né? Uhum. E aí o pixel art do cara lá, em específico. Do cara que eu tô falando? Uhum. Da pessoa? Esse mesmo cara. Era basicamente o mesmo desenho. Tinha uns detalhes a mais, mas era basicamente o mesmo. Uhum. E eu fiquei pensando, por conta, quanta, quanta cor que o cara colocou no desenho, velho. Sabe? Era, era, era um absurdo, assim. Era um, uma peça de pixel art pequena, só que entupida de informação, sabe? Entupida de cor. Uhum. Absurdamente poluída. E isso, isso é ruim, porque causa muito ruído, né? O pixel art, ele tem que ser legível. Né? Ele tem que ser... Eu não sei se nem se o termo certo é esse. Mas tem que ser fácil de entender. E ele tem que ser uma... Trabalho... Eu... eu não sei se é um termo problemático, mas ele tem que ser de uma forma meio limpo, né? Exato. É Porque tem que ser fácil de entender. O pixel art, uhum. por definição, é algo pequeno. Né? Uhum. Então, a pessoa tem que conseguir ver os detalhes, ver o que importa ali. E aí o trabalho... É, o exercício que a gente estava comentando agora, eu vou ser aqui, é justamente esse, né? É trabalhar com limitação para entender no final das contas o que, que é que importa naquela peça de pixel art. O que é que a gente que é, que é mais importante? Qual a prioridade aqui? O que é que eu vou destacar? O que é que eu não vou destacar? né uhum. é, Quais cores eu vou usar para conseguir também com cor destacar uma coisa, ou um braço, uma perna, enfim. E é, foi no César que eu peguei mais gosto por pixel art e fazer coisas assim, com bastante limitação. É, do César eu fui para Dinx. Jinx Aí entra uhum. a Jinx na né, história é, Você falou que ela ia voltar? É. aí Fui para Dinx. Jinx, na Jinx eu comecei a trabalhar com Jogos em Flash Que uhum. era, era a, O ramo da Jinx era esse, jogo em Flash né? Advergame, inclusive Advergame, o que é que são? Você são... pegou todo o começo desse século De desenvolvimento de jogos, né? <risos> <risos> Quase isso <risos> Quase isso Aí, na Jinx, inclusive, eu conheci a Camila Avelar, que hoje em dia, que hoje ela é esposa uhum. de Claudio Lynch, que era o dono da Prelaud. foi o meu uhum. primeiro chefe na área de games. Uhum. Legal isso. Muito é... Camila, inclusive, é muito engraçado, que ela, quando ela me entrevistou para entrar na Jinx, a pergunta dela foi, quais são os seus cinco jogos preferidos? Era a pergunta que ela fez pra mim. Ah, disse, não, se preocupe não, que isso não é pra... Ninguém vai julgar você aqui, não. É só pra tentar entender e traçar o seu perfil e tal, sabe? aquela. Uhum. É interessante isso. Sim. Aí, eu achei massa. Aí, ah. Ah, meus cinco jogos preferidos, por, assim, por coincidência, não é todos de NES. Mario 3, Solomon Ski, o Zelda, o primeirão. Hoje em dia, essa lista mudou um pouquinho, mas na época era essa. E uhum. na DINX, a gente... É trabalhou basicamente com Flash, Adver game, que são que eram chamados de jogos sérios, eram jogos para promover uma marca, né, um produto. Jogos feitos para isso. E eu comecei como artista, da mesma forma que foi no César, né, comecei como artista, 2D, animação, fazendo animação, fazendo conceito. E depois entrei para game designer e arte também. E eu e eu achava legal, sabe, trabalhar com essas duas nessas duas coisas ao mesmo tempo em paralelo. A hora tá Pensando na criação e a hora tá pensando no como é que vai ser o visual e, e colocar a mão na massa e fazer, né? Uhum. E a gente lançou um jogo, foi o primeiro jogo autoral mesmo da Jinx, que foi o Kokimi, foi o nome do jogo. Uhum. K-O-K-I-M-I, que era um tipo de tower defense. Tá ligado como é que é, né? Tower defense. Sim, o... sim. A ideia do tower defense. Só que era um tower defense diferenciado, eu tentei ao máximo fazer algo diferente né, do, que, do que tinha por aí. Uhum. E assim, eu gostei bastante do jogo. O pessoal gostou bastante do jogo. E é, depois de um tempo, sei lá, meses depois, por alguns problemas é, internos da empresa e tal, eu acabei decidindo que era melhor eu sair. Para e... quem não sabe, jogos estilo Tower Defense tem um cenário e você tem que pedir os inimigos de chegarem até o Exato. final com obstáculos. Esse Isso. é o conceito. É o básico, né? Tower Defense é isso. É aí, aí, aí, tem corda, um, né? aí tem um mundo de coisas que você pode botar no meio. É, o Plants versus Zumbi. Zumbi é um, é um Tower, Tower Defense. De... Né? É um tipo de Tower Defense. É... Pronto. Da Jinx eu fui pra Dacord, que é uma empresa que... que trabalhava na época com jogos que tinham esse lado, essa pegada musical. Eram jogos uhum. que todos os jogos, obrigatoriamente, têm que envolver música ou som. Na, no gameplay. Uhum. É, eles tinham um curso de flauta, né, era, uma, era uma empresa bem educativa, né? esse lado educativo bem forte. E depois ela começou a entrar na área de jogos, a nome da Accord, e ela criou a Music Games, que era um braço da empresa. Uhum. Eu entrei na Music Games. É, coincidentemente, Cláudio já estava na Music Games, o cara da, da, da, Prela, da Prelaud, que foi o meu primeiro uhum. chefe. E eu comecei a trabalhar junto com Cláudio na Music Games novamente e aí eu entrei como artista e comecei com o tempo acabei me tornando também game designer uhum. é, na Muse Games a gente desenvolveu uma porrada de projeto legal infelizmente não fez tanto não, não foram projetos que fizeram tanto sucesso assim uhum. mas a gente desenvolveu o jogo para o PlayStation 3 na época um jogo de bateria é, muitos jogos e uhum. que envolviam é, voz né voz e som uhum. uh, a Muse Games ela Acabou mudando de nome depois com o tempo. É, mudando de nome, ela, ela deixou de ser Music Games e voltou a ser da corda A gente foi todo mundo para da Cord. E na da corda a gente continuou fazendo é, jogos, só que agora jogos com, com, com uma pegada muito mais forte do lado educacional. É, foi quando o pessoal criou a Turma do Sonho, uma porrada de, de produtos voltados para a educação, para que as crianças aprendessem música, os conceitos básicos da música, sabe? É, sofejo e essa parada toda assim uhum. e era um produto voltado para as escolas só que a Dacord ela começou a deixar com o tempo eu fiquei bastante tempo na Dacord eu fiquei até 2000... uhum. 2014 eu acho 2015 não 2013 2014 na Dacord foi quando da Cord eu fui para enfim a Dacord começou a deixar de fazer jogo E começou a fazer muito mais coisa educacional. E chegou um ponto que a gente tava diagramando, nada contra quem faz isso, claro. Uhum. Mas não era o que eu queria, né? Eu, eu, a gente tava diagramando livro, livro didático, sabe? Uhum. E aí eu comecei a me sentir meio. É, tipo, não, não é o que eu quero fazer, né? Sim. E aí eu corri atrás de novo. Eu senti meio treze. deslocado né, daquele projeto. É, não era o que eu queria, né? Eu queria trabalhar com games e ilustração, animação. Uhum. E a gente não estava fazendo mais isso. E, de novo, nada contra quem faz isso. Inclusive, foi uma decisão tomada pela empresa, pelo bem da empresa, né? Uhum. Tá certa ela. Mas eu, eu não queria isso. Aí eu procurei outra empresa, foi quando eu... É... Encontrei a Joy Street, que é, era no Porto Digital também. E que era do, ou é ainda, nem sei se existe a Joy Street ainda, do antigo dono da Jinx. Hum. Ela tem todo aquele DNA da Jinx nela. Hum. E aí eu fui para Joy Street. Fiquei um ano só na Joy Street, saí, e decidi, decidi focar em animação. Aí eu tenho uma empresa que tá adormecida, que é chamada hum. Quadro a Quadro. É a Quadro a Quadro Studio. Foi uma das primeiras ah. empresas se não a primeira de Recife a... a focar exclusivamente em animação tradicional. A gente fazia animação quadro a quadro, daí vem o nome quadro a quadro. Né? Uhum. A gente fazia, fez muito material para publicidade, para televisão, muita coisa, muita coisa que não dá nem para contar na época. E a empresa estava parada e eu decidi botar ela para para frente. né e até, no, e até pensei, pô, é agora que eu vou então finalmente criar uma área a, o braço de games da quadra a quadra. Eu vou vou tentar me desprender das empresas de ter um chefe, né? Uhum. E ser meu próprio chefe logo. E é isso aí. Aí pronto, fiquei dois anos fazendo freela e, e tentando colocar quadra a quadra para frente. Sim. Tentando criar essa esse braço de games, né? Uhum. É, só que não deu certo assim. Eu conseguia me sustentar, por assim dizer, fazendo animação, fazendo frila mas a, a essa parte de games nunca conseguiu decolar nunca conseguiu é, enfim e é, as decolar dentro para... da sua dentro da sua própria empresa né e você teve que procurar uma outra coisa é aí eu acabei aí pronto depois de uns dois anos o, os shows começaram a diminuir o contrato que a gente tinha com a Playkids eu não sei se vocês conhecem a Playkids é bem, Sim. bem... A, Play, a gente tem um contrato com a PlayKids, a gente fez um bocado de animação para eles. Hum. É, parou, não, não, não rolou mais, porque eles tinham que se, se desligar de algumas empresas, né? E a gente foi no meio. Uhum. É, e aí foi quando começou a dívida desaparecer. Eu pô, vou ter que voltar para uma empresa ter então, um chefe de novo. Hum. E aí voltei para animação, né? Voltei para animação, participei de uma série no Porto Digital. Depois foi daí que eu dessa dessa empresa eu pulei para o Mundo Bita, que hoje, hoje eu trabalho, é, sou sou funcionário, eu sou animador 2D na Mr. Plot, que é a empresa que faz o Mundo Bita. E em paralelo, eu finalmente consegui criar esse grupo de desenvolvimento de jogos que a gente chama de Kanji Studio. Uhum. É por isso que eu disse que tinha que ter uma história gigante para poder chegar nesse ponto. E é quando eu estava querendo criar o Canje a Kanji Studio, né, eu pensei, quem é que eu chamo para compor o grupo? Uhum. É, eu pensei nos amigos de infância e tal, mas a gente tentou fazer isso. E não, não, não dava certo. Foi, foi quando eu comecei a pensar nos meus amigos da Dacord, né Tem o Diogo Vazante, que eu conheci na Dakord. Tem o Kiko, que é o Cristiano Santana, que eu conheci na corda também. Os dois são músicos. O Fábio Florencio, que é um game designer e gerente de projeto, e também conhecido na Dakord. Galera legal, da sabe? Uhum. Que, que se tornaram, no final das contas. Meus Bons profissionais. Próprios, ótimos profissionais e, e ótimos amigos. E a gente... Eu é, acabei decidindo... Mais. É. E aí eu pô, vou, vou chamar o pessoal. Tem também o Evandro Lins, que, é, que a gente chama de Cheque, que é o um apelido dele. Uhum. É... Conversei com eles, eles toparam. Bora formar um grupo, bora, bora, bora fazer alguma coisa. Uhum. É... Isso foi... Isso foi... É um tempo depois que eu já tava no Mundo Bita. Uhum. O Rônio, ele começou a ser pensado quando eu tava na Jinx. Não, quando eu tava na Adacord. Na uhum. Quando eu tava na Adacord foi quando eu comecei a pensar no Rônio. Foi, foi bem antes. Valdi... É, Foi em 2010, por aí, 2011. Uhum. Foi quando eu comecei a pensar no Rônio e foi quando eu conheci o Valdir Salgueiro, que é o programador do Rônio, do, uhum. do projeto, né? Uhum. É, a ideia inicial do Rony era para ser para celular tela de toque. É, é uma mecânica um pouco, a mecânica, o jeito de controlar o personagem ia ser diferente, né? ia ser por toque, ia ser direcional nem nada. Uhum. Só que o projeto acabou não indo para frente. A gente, eu pessoalmente, eu tinha muita coisa para fazer, muito, muita pendência, muita coisa pessoal para resolver e a gente acabou não, não colocando o jogo para frente. Em 2000 e muito tempo depois, quando eu já tava no Mundo Bita, né, em 2019, oito uhum. anos depois, foi quando o Valdir disse, cara, bora botar aquele projeto pra frente de novo, do teu joguinho. Aí eu, velho, bora. Isso eu... é importante pra muita gente que estuda desenvolvimento de jogos, né, quando um projeto...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 Deixa eu te fazer uma pergunta então, é, é, você explicou como é que foi parar no NES. Vocês é. abriram um crowdfunding no Kickstarter, né? Me corrija se estiver uhum. errado, e Isso. tá justamente aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o. Só um minutinho, espera, só um pouquinho. Eu vou deixar minha tela mesmo, vai ficar um pouco doido, mas aí vocês vão ver direitinho o que eu tô falando aqui, ó. É, vocês estão vendo a minha, acho que minha tela. Ó, oh, vocês abriram o Kickstarter com uma meta de 10 mil dólares, que é bastante. É... Bateram 49 mil dólares, o que em reais deve dar barras de ouro. 700... 796 <risos> apoiadores e foi fã do projeto, esse projeto desse jogo retrô maravilhoso, vocês viram o trailer no começo da live, ele foi financiado em 6 horas, cara. 6 horas. Como é que foi isso? Explica pra gente. Eu ia chegar nessa parte. Ia justamente chegar nessa parte agora, né? Que é, bat, depois de bater o martelo e dizer vai ser pro NES, a gente começou a desenvolver o projeto, né? Tentar criar um uhum. protótipo. Uhum. E logo depois que a gente criou a mecânica já estava funcionando, a gente rodava no emulador de NES para testar, né? Claro. Uhum. A ROM. E a gente viu. Que já estava funcionando alguma coisa A gente começou a pensar, e agora como é que a gente, Qual vai ser o, a saída desse jogo Como é que a gente vai Colocar para o público, né Eu já tinha deixado claro Assim, pelo menos a minha, a minha vontade Minha vontade era que o jogo fosse Realmente é, Lançado em cartucho, né Enfim E aí o Valdir disse, ó Lembra que eu estava desenvolvendo alguma coisa Para o Mega Drive? Sim, beleza é, então, eu estava desenvolvendo um jogo de nave para o Mega Drive, porque eu consegui o contato da galera da Mega Cat Studios. O que é que a Mega Cat é? A Mega Cat Studios é uma empresa lá de fora, do, dos Estados Unidos, uhum. e ela, o foco dela é justamente os jogos com essa pegada retrô. Né? O foco da Mega Cat Studios. E ela trabalha também como publisher. Ela uhum. tem os jogos dela, alguns jogos autorais, mas ela trabalha muito como publisher também. E ela tava em contato com o Valdir, justamente para ver se esse jogo dele ia rolar, para que eles publicassem o jogo de Valdir. Uhum. Só que o jogo de Valdir não rolou, né? Acabou que não deu, não deu muito certo, assim, ele de, quis parar o, a produção do game e começou o Rony com a gente. Uhum. E, coincidentemente, o universo ajudou a gente no momento que a gente tava pensando em, em uma a tem que tentar uma publisher, né? E essa Mega Cat aí, como é que é? E aí o universo disse, não, tá, tá de boa, vou, vou ajudar vocês. E o James, que é um dos donos, inclusive, da Mega Cat, no outro dia entrou em contato com o Valdir, querendo saber do jogo lá de Mega Drive. E aí, Valdir, vai mesmo morgar isso e tal? E aí, Valdir, ó, oh, o James falou comigo. Disse, Caramba, que massa, e tal, bora, passa o contato dele aí, bora conversar com ele. E aí eu me apresentei, disse que era Rafael e tal, papai. a gente mostrou o Rony pra ele. Mostrou uhum. o protótipo inicial do game, né? Uhum. É, e a reação dele foi muito positiva, né? Foi, foi bem legal. O que, que interessaram... ele falou? Oi? O que, que ele falou, você lembra mais ou menos exatamente? Quando ele viu o protótipo? Ué, tipo, porque... É, além de ser muito antiga a conversa, eu não me lembro uhum. exatamente o que ele falou, mas foi algo tipo, né? Algo uhum. como... Ó, a gente se interessou pelo game, a gente se interessou pelo game, mas a gente precisa é, ter uma segurança, né? De que vocês vão concluir o game. Então, hum. é, a gente vai oferecer pra vocês um Que é uma insegurança muito grande no, no mercado, né? Principalmente com projetos mais pessoais, assim. É, tá. É um medo né? Casos. Na verdade. É porque, pô, é uma galera que ele nunca viu na vida, né? Uhum. Um pessoal do Brasil que ele nunca viu na vida. Que tá desenvolvendo um jogo. Eu, não, e aí? Quer ser a publisher do nosso game? Só que não tinha. Nem 20% do jogo pronto, né? Aí, não é assim. Aí ele, enfim. A gente trabalha da seguinte forma. Eles falaram. É, você, a gente vai passar para vocês um pré-contrato. Um contrato inicial. é que, que é bem simples. Fala algumas coisas. Ele fala de, meio que por alto, assim, como é que é a divisão de lucro, sabe? Tudo mais. 70% do que resta do final das contas fica para o grupo o desenvolvedor, o, o, os desenvolvedores, né, que no caso a gente, e 30% uhum. para a a publisher e a responsabilidade, né, que é o é meio default do mercado, né, a publisher é responsável pelo quê? Ela é responsável pelo marketing, pela publicação, pela venda, né, enfim, do, do uhum. produto. E aí ele disse, quando vocês tiverem com 70% do jogo pronto, entre em contato com a gente novo, a gente vai dar uma sacada no jogo e a gente fecha o contrato valendo agora, a Vera. Né? Esse é café com leite. Uhum. Eu, beleza. Uhum. A gente correu pra caramba. Pra... Correu muito, velho. Muito, muito assim. A gente ficava e fazia reunião de noite, ficava até de madrugada e testando. E a gente conseguiu concluir 80% do game. Uhum. Em alguns meses a gente conseguiu concluir 80% do jogo. A gente correu muito mesmo. Claro que tinha muita coisa pra polir, tinha uhum. bug cada bug bizarrão assim, sabe, que saia voando, que não sei o quê uhum. mas é a história, é, é para mostrar pro cara, ó, a gente faz, tá? é claro que bug sempre vai existir, a gente vai ficar corrigindo, né, e vai polir, e, e vai lapidar as arestas, e vai deixar o melhor possível, e é, pronto, a gente mostrou o jogo para eles, eles gostaram, passaram o contrato final, a gente assinou o contrato, e é, e é isso, é isso, basicamente foi isso que aconteceu. A gente assinou o contrato e eles, como publisher, eles ficaram responsáveis pelo Kickstarter. Inclusive, até onde eu sei, é, não sei se é assim ainda hoje em dia, mas brasileiro não pode, não pode fazer Kickstarter. Tem que ser uhum. alguém de fora. É, e... é, por isso que tem as plataformas daqui, né? Tem Catarse, tem o Apoia-se, o Padrinho. É, uhum. uhum. E aí, aí veio o Viu a calhar, né? A parceria com a Mega Cat. Uhum. E a Mega Cat ficou responsável pelo Kickstarter, investiu alguns mil dólares, alguns 10 mil dólares em, em marketing. Uhum. É, que para o um mercado de games é pouco. Sim. Mas, mas, deu, mas funcionou pro Kickstarter, né? Funcionou, tanto que o Kickstarter foi conseguiu ser ter, um, ter sucesso, né? Em 6 horas de, uhum. de vida. Uh, e, e foi massa, assim, foi, foi legal. A parceria, é, por mais que exista muita ainda falha de comunicação, por várias questões. É, tem a questão da língua, né? Que eu também não tenho o meu inglês tão bom. Uhum. Uh, mas tá dando certo. Tá dando certo O jogo foi lançado há um tempinho atrás, há pouco tempo atrás. Uhum. É, finalmente, foi anunciado para o público, foi lançado os, os cartuchos de várias edições, né? que tem a edição de colecionador, a edição de full, que vinha só o cartucho, com manual. Tem a edição só digital, que é só a ROM. A edição de colecionador é bem interessante, inclusive. Tem um LP, com a trilha sonora. O mangá, que conta a história inicial antes do, do game acontecer. e Livro de arte, é, adesivo, e uma, estatuaz... uma estatuetazinha do, do personagem, em 3D. Uhum. O personagem Muito é o Rônio, né? O Rônio, é, que tá ali atrás, no, no pôster. Hum. <risos> Legal pra caramba. É isso. O Cal tá perguntando aqui, ó. É, primeiro, agradecer ao Ginaldo Dionísio, que tá aqui nos acompanhando. E o Cal tá perguntando aqui pra você. que Eu vi o trailer, eu, eu imaginei uma coisa meio Legend of Zelda, o primeiro. Meio Bomberman. Tem algumas, alguns elementos de puzzle. E aí o Cal pergunta aqui... É, e a temática do game? Por que vocês optaram pela história que o jogo conta? Por que, que a história tá. do Rony é essa? Primeiro, mandar um abraço para o Ginaldo. o Ginaldo ele é um amigo de muito antigamente. meu. A gente se conheceu em Garaçu, em 95 no curso de desenho animado que tinha lá. Quando... <risos> é um amigo das antigas mesmo. E trabalhou com a gente na quadra-quadra, na Agua assim. É um animador de mão cheia, isso aí. É isso aí. <risos> É, ok, a pergunta do, do, do Carl Tóquio. Uhum. A temática do game, a temática é, é fantasia medieval. Né? Uhum. É fantasia medieval, o gênero é puzzle, com elementos de ação, uhum. é, e a história é, é o seguinte, eu mestrava RPG, uhum. né? e eu eu mestreava RPG e a gente tinha um RPG Que era baseado em Dungeons Dragons uhum. Vocês sacam de RPG, né? Então... Sim, sim, sim ah, okay. O Carl, inclusive, é mestre de RPG Você segue Pronto, então Estou respondendo para o cara certinho É isso. E aí, quando o cara é mestre de RPG O que acontece? Geralmente o cara acaba criando As próprias histórias também, né? O cara não sim. só mestra é, Aventuras prontas, o cara acaba criando também Acontece muito O cara criar suas próprias aventuras e eu já gostava dessa coisa de criar história, e eu criei um mundo para que para que, que a galera jogasse nesse mundo de RPG. E esse mundo foi sendo desenvolvido com o passar dos anos, né, a gente jogando e tal. Uhum. E aí tem um local específico do mundo, que tem uma cidade, e que tem uma floresta que cerca essa cidade, e a uhum. floresta é uma floresta que ela é amaldiçoada, por assim dizer, uhum. e acontece de tudo nessa floresta, né. E Sim. tem uma dungeon nessa floresta, que é uma dungeon viva. Ela tem, ela tem consciência. Uhum. E ela se molda, é uma dungeon mágica, né? E o Rony acabou que veio disso, né? Veio da ideia desse meu jogo de RPG, a, a ideia do a ideia da história do game, Sim. veio dessa dessa desse passado, né, de RPG que eu mestrava, e que eu tinha criado essa história para galera jogar, e acabou que hum. eu transportei isso para o game. E assim, a minha ideia é, na verdade, é continuar com isso, né? Continuar criando outras, outros games que que, que abordem que estejam inseridos nesse universo. Ah. O Cal falou aqui, ó, é, o RPG. Ginaldo Dionísio mandou valeu, obrigado e sucesso sempre para você. Então podemos esperar o Rônio 2 então com o sucesso desse primeiro. Quem sabe, né? Bora ver. Vamos ver. A gente tá... Pode falar, fala. Desculpa. Fala. desculpa. Não, pode, pode, não, pode falar, pode falar. Fica à vontade. A fala. gente já começou, na verdade, um, um outro projeto. Mas por questões contratuais eu não posso falar sobre o que é. Justamente por questões contratuais. Eu gostaria muito de falar sobre ele. Sobre claro. o Rony 2 eu também não posso falar nada. Então fica complicado para mim. Toda vez que alguém pergunta isso eu fico.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 É uma comunidade muito viva. Uhum. Tem muito material sendo produzido sobre retrogame. Tem muito influenciador de retro game, né? Tem muito cara que uhum. coleciona. Nós temos uhum. canais, referência no Brasil, né? Sobre isso. Sim. O próprio Dropper de Jogos fala muito sobre retrogame. Obrigado o... de vocês, né? <risos> Posso falar de outros canais aqui?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 americano, aquele Sei, cara. Sim, o, o Angry Nintendo Nerd, que virou é Angry isso, Angry Game ué, Nerd. Tudo isso, ele é o Angry Nerd brasileiro. Muito bom. Deve ser engraçado pra caramba o cara com os retornos é lá. É massa, é massa. E a Moriá é, é, é muito massa também. A Moriá, ela foca muito em nostalgia, né, da década de 90 80 e tal. O Kleber é da Rapzone, né, pô. Claro, que... o Kleber já ver aqui. E... Caridinho. é isso, são os canais que, que eu tenho, assim, no meu coração, né. Que eu, pô, que massa, galera.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 não necessariamente o cara vai fazer pra um console retro real, entendeu? O cara uhum. pode fazer um jogo retrô pra Nintendo Switch, pra PC. Sim. Né? Um jogo que, que seja retrô. é uma estética que, inclusive, pega muito bem no Brasil, né? É. Tem muito jogo sendo lançado no Brasil retrô, né? Tá uhum. ligado? Pela, a o é uma publisher daqui. Sim. E ela tá lançando muito game pra suíte de emprego da galera daqui que faz muito, faz muito jogo com visual de Game Boy, com visual, né? De,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 Que, de, que não seja um clone de alguma coisa. Assim. Tenta inovar em alguma coisa. É isso. Não é regra, eu não vou né? dizer o que o cara tem que fazer, mas se for possível, o mercado agradece. É é... É... Última pergunta. Teve alguma coisa que eu não falei que você gostaria de falar, Rafael? Pô, que perguntinha. só. <risos> que você não falou que eu gostaria de falar eu tava muito com muito, muita vontade de agradecer a galera aqui né que eu conheci que me apoiou como vocês por exemplo uhum. a verdade era isso que eu queria falar mas é, é isso é agradecer uhum. agradecer a vocês agradecer a ao apoio de sempre é... fiquem de olho na Dropper de Jogos, fiquem de olho na Kanji Studio, né? para uhum. mais novidades. Uhum. <risos> e a, o time do game, do Rolling Stone, ele é formado por, no caso, por mim, Rafael. Rafael sou, Vale. Isso, eu sou artista, é, game designer e produtor. Uhum. Diogo Bazante, que não pôde comparecer, infelizmente, ele tá rouco pra caramba. Uhum. Ele uhum. também é professor de música. É, ele foi o responsável pela composição e pela execução das músicas né, em 8 bits no NES. O Valdir Salgueiro, que fez mágica lá para conseguir programar em Assembly e e fazer o game rodar com a quantidade mínima aceitável de bugs. Você não vai encontrar bugs no, no game, não se preocupe. É, e o Fábio Florencio, o Fábio Florencio, ele entrou da metade pro final do projeto como produtor para minha. É, comigo como produtor. Fábio, ele mora em Londres e ele tem um inglês fluente, ele já trabalha, já trabalhou com a com Angry Birds, já trabalhou com uma porrada de empresa. De, lá de fora ele tem uma experiência absurda. Né? Então foi muito massa a adição dele assim, ao projeto. Ele, ele realmente ajudou bastante assim, para que o projeto é, desse a acelerada que precisava. Né? No momento que a gente estava lá com 70% do game pronto e Ei, e agora? Como é que vai? Foi massa. É isso, bom. Rafael, Vale, Barradas, muito obrigado você por ter vindo aqui. Imagina, a gente tem que apoiar mesmo todos os projetos nacionais. Que legal que vocês estão lançando para o NES, que legal que vocês estão valorizando o Nintendinho. Nintendinho que foi o console de entrada de muita gente, foi o, meu, foi o meu console de entrada. Acho que muita gente foi introduzida a esse mundo dos jogos, graças a esse console de 1985. Já faz tempo, é. mas está aí. <risos> ainda fazendo história. Rafael, muito obrigado, viu? Bom descanso. Obrigado pelo bate-papo, <risos> meu querido. Vamos chamar você mais vezes. Um Eu abraço. que agradeço, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Tóquio. Um abraço, querido. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tivemos o Rafael Vale aqui conosco, gente. Vamos ficar aqui mais um pouquinho na nossa live. Vamos ler aqui as principais notícias. Semana movimentada. Muitas visualizações no Drops por conta do vazamento, do rec... É, de GTA 6, que já não é mais rumor. Vamos então para as notícias aqui. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. GTA 6 teve o seu maior vazamento na internet. O futuro GTA 6 teve o seu maior vazamento da história neste final de semana. A imagens da gameplay vazaram na manhã deste domingo, dia do... 18 de setembro de 2022. Os materiais foram divulgados inicialmente no site GTA Fóruns e corroboram para antigos relatos a respeito do jogo da Rockstar Games. O jornalista investigativo que divulgou os últimos relatos sobre o grande theft alto Jason Schreier, diz ter confirmado com suas fontes da Rockstar Games que o material é verídico. Entre os relatos confirmados no leak estão A Cidade Onde o Jogo Se Passará que é Vice City e a presença de dois protagonistas, com destaque para uma mulher latino-americana pela primeira vez na história da franquia. Oficialmente ainda não há muitas informações sobre o game. Até o momento, apenas o desenvolvimento do jogo foi confirmado e segue sem previsão de lançamento ou plataformas confirmadas. O que se especula é que ele talvez vá chegar entre 2023 e 2024. Tem uma janela de lançamento aí. Esse vazamento dá conta de mais de 90 vídeos e imagens de gameplay retratando uma versão ainda em desenvolvimento, supostamente de julho de 2021, com vários modelos de personagens simplificados e texturas inacabadas. É, as leaks foram tiradas do ar. Tá, Take-Two, que é a empresa dona da Rockstar, é, tirou do ar, a Rockstar confirmou que o vazamento é verídico, e ele mostrava, na verdade, cenas de tiro, é, vai ter uma mudança aí na, na ação, os personagens vão poder coagir os NPCs e os inimigos é, para extorquí-los, para pegar algumas coisas, tem uma evolução da própria inteligência artificial, eu vi um mecanismo ali é, de se esconder, muito parecido com Gears of War, é, mas não dá para falar muito mais do que isso, é uma versão inacabada, os gráficos são bem simples, é, parece inferiores, inclusive, ao próprio GTA V, mas foi tirado do ar esse material e seria uma irresponsabilidade aqui eu mostrar para vocês é, material que foi fruto de uma cópia é, roubada. A Rockstar se manifestou oficialmente a respeito disso, é, lamentando o episódio, mas dizendo que não vai ter mudança na data de lançamento do próprio GTA VI. É, então é muito importante para vocês saberem que, apesar do mega vazamento, apesar da grande repercussão e da coisa fugindo do marketing da própria Rockstar e da Take-Two, o lançamento continua confirmado. Vamos então para outra notícia aqui ainda dentro dessa questão. O Jason Schreier, que é um jornalista investigativo, ele confirmou o leak de GTA 6, foi o primeiro jornalista a confirmar essa informação. E ele falou o maior vazamento da indústria de games. O jornalista, o jornalista investigativo Jason Schreier da Bloomberg confirmou o vazamento de 90 materiais audiovisuais de GTA 6 com suas fontes do mercado de videogames e comentou o caso em sua conta no Twitter. Para o repórter, este é o maior vazamento da indústria de games. Aí ele disse exatamente o seguinte, não que tivesse muita dúvida, mas confirmei com minhas fontes da Rockstar que o vazamento de Grand Theft Auto 6 nesse final de semana é real. A filmagem é de um protótipo ainda inacabado, é claro. E esse é um dos maiores vazamentos da história dos videogames e um pesadelo para a Rockstar Games. Para aqueles que perguntaram, existem várias razões para isso ser um pesadelo para a Rockstar. Uma é que vai atrapalhar o trabalho por um tempo. Outra é que isso pode levar a administração a limitar a flexibilização do trabalho em home office, ou seja, as pessoas não vão poder trabalhar em casa. É, as repercussões desse vazamento podem não ficar claras por algum tempo. Jason é, é autor dos livros Press Reset, que é mais recente, e do já clássico Sangue, Suore Pixels, que retrata... As condições de tra dos trabalhadores na indústria de games. É, são livros muito bons. O Jason faz um excelente trabalho. Ele não é o único jornalista de games, mas é muito interessante acompanhar o trabalho dele. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão compartilhando, vão compartilhando que é bastante importante, gente. Vamos falar um pouquinho de Brasil Game Show, que está se aproximando. Vamos pegar essa notícia aqui do Voxel. Brasil Game Show 2022 terá stand da Capcom com Street Fighter 6. A Capcom é uma das presenças confirmadas na 13ª edição da Brasil Game Show, que acontece entre os dias 6 e 12 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. A novidade foi divulgada pelo perfil brasileiro da conta no Twitter nesta sexta, dia 16 de setembro de 2022, através do qual confirmou também que Street Fighter 6 estará disponível para testes, trazendo 18 lutadores. De acordo com o anúncio, os visitantes terão a oportunidade de experimentar os personagens Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Gilly, Kimberly, Jury e Ken, os mesmos que estarão disponíveis no Vindouro Beta fechado entre os dias 7, de 7 a 10 de outubro. Para completar, o diretor... Takayuki Nakayama e o produtor Shurhei Matsumoto estarão no evento entre os dias 7 e 9 de outubro para tirar fotos com os fãs em sessões de meet and greet e para participar de cosplays como jurados, entre outras atividades. Ainda sem uma data de lançamento definida, Street Fighter 6 está previsto para algum momento de 2023 e está em desenvolvimento para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Xbox. Series X e S e com suporte multiplayer crossplay, ou seja, vai poder jogar entre os, os consoles diferentes, e netcode de rollback. Vale lembrar que a Brasil Game Show também confirmou recentemente a presença da Playstation e da Nintendo em seus, com seus respectivos stands. Mas ainda sem assim uma lista de jogos anunciada. A Sony em especial promete maior stand da história do evento, com recorde de estações, levando em conta todas as suas participações anteriores. Além disso, a BGS 2022 contará com a estreia do Tour Mundial Sonic Symphony, que mistura orquestra e banda de rock em um concerto em celebração ao aniversário de 30 anos do mascote da SEGA. A apresentação acontece apenas em 12 de outubro, que é o último dia da feira. Entre os expositores confirmados estão também o Minho que levará o Ronkai Star Rail para testes, Marvel, YouTube Gaming, Twitch, TikTok, HyperX, Razer, Red Dragon, Magalu, Intel, entre outras marcas. A promessa é que mais anúncios serão feitos nas próximas semanas. Então essa é a situação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 Okay to baby eagle specification, eh? You will receive our most sacred body. It begins now. É isso aí, galera. Resident Evil 4. E aí? Fuck just forget what happened last night. The pain. Even for a second. This time it can be different. Opa, acho que dá um probleminha aqui para carregar o finalzinho do trailer. Rest you.